Fala oh, gigante! Seja bem-vindo à primeira aula de ensino superior do canal. Galera, hoje eu vou falar basicamente do ciclo da orelha. Agora, antes de começar essa videoaula, eu queria falar três coisas pra vocês. Primeira coisa, se você que tá do outro lado me assistindo, você é estudante do ensino médio, vai se preparar pro vestibular esse ano, não perde tempo com essa videoaula. Você tem tanta coisa pra estudar, galera. Eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo pra você assistir algumas aulas voltadas para o ensino médio, pra quem quer fazer ENEM, tá? Segunda coisa... Se você que tá do outro lado é estudante de ensino superior, tá? Tá na aula certa, tá? Mas se você é estudante de ensino superior, não pense que essa aula que eu vou dar aqui vai substituir a tua aula na faculdade. Não. Entenda essa videoaula aqui como um reforço, galera. Sempre você tem que tirar dúvida com teu professor lá em sala de aula. Então pode ser também nos comentários aqui embaixo que alguém vai te responder. E também livros, galera. Tem livros que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, mas um livro que eu vou utilizar para essa videoaula, que é muito utilizado em faculdade, é um livro chamado de Princípios de Bioquímica do Lehninger, tá? Então esse livro que eu vou utilizar, eu vou utilizar como base aqui para essa videoaula. Para quem é do ensino médio, eu preparo 100% para fazer uma prova de vestibular. Agora para quem é do ensino superior, galera, pensa, não é uma videoaula dessa que vai fazer você ficar um ótimo profissional, um excelente profissional. Não, é muita leitura, é estudando artigo e assim por diante. Terceira coisa que eu peço para vocês, hein? Segue o canal aqui, compartilha esse vídeo, então pega esse vídeo e manda no grupo lá da tua faculdade, então você ajuda o meu canal a crescer cada vez mais e eu produzir mais conteúdo para vocês.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 Agora, bora começar a estudar, galera. Primeiro, você pode encontrar essa aula também em livros com o nome Oxidação de Aminoácidos e Produção de Ureia. Não tem problema. Bora começar a falar da ureia. O que é a ureia, Kenneth? Dá uma olhada para cá, pro quadro. A ureia é uma excreta, o nosso corpo quer eliminar. É uma excreta nitrogenada, ou seja, ela tem nitrogênio. Primeiro, quem são as excretas nitrogenadas que é bom a gente lembrar? São elas, amônia, ureia e ácido úrico. As três o nosso corpo libera? Libera. Só que lembrem, maior quantidade, galera, é a ureia que o nosso corpo escolheu eliminar. Por quê? Porque não é a amônia. A amônia, lembra, ela é altamente tóxica, tá? O nosso corpo não consegue reter ela por muito tempo. E ela libera muita água porque ela é muito solúvel em água. Se o nosso corpo liberasse maior quantidade de amônia, a gente ia perder água toda hora. É por isso que a amônia ela é encontrada mais em seres como invertebrados aquáticos e peixes-ossos. Os caras que vivem na água já estão na água. O nosso corpo escolheu a ureia porque a gente vive em ambiente terrestre. Geralmente, seres que vivem em ambiente terrestre escolheram a ureia. E o ácido úrico, tá galera? A ureia ela já vai ser menos tóxica, logo nosso corpo consegue reter por mais tempo. E a ureia também, ela não é tão solúvel em água, então não esquece. Então nosso corpo, o objetivo dele é eliminar a ureia. Agora, Kennedy, de onde é que vem essa ureia? Primeiro, um composto nitrogenado, ela vem do metabolismo, que pode vir da nossa alimentação ou não de compostos que têm nitrogênio. Quem são os compostos que têm nitrogênio? Não esquece, pelo amor de Deus, são eles. Ácidos nucleicos, como DNA e RNA, que são formados por nucleotídeos, e proteínas. Mas aqui, basicamente, galera, vem de proteína, vem de aminoácido, tá? Toda vez que na nossa alimentação, ou o nosso corpo utiliza o aminoácido, ele não consegue estocar aminoácido. Então, ele tem que fazer alguma coisa com o aminoácido. Então, dá uma olhada pra cá, com toda a calma do mundo, o que, que vai acontecer? Galera, os aminoácidos, só para lembrar, olha aqui, olha, eu gosto de mostrar a estrutura química, porque tem professor que cobra isso, tá? Então, o aminoácido, eu tenho uma aula de aminoácido. eu vou deixar num, num card aqui em cima de proteína. Ele tem um carbono alfa, claro que o carbono tem quatro ligações. Tem um grupamento amino, tá? Aqui um, um grupo amina e um grupamento ácido, por isso que o nome é aminoácido. Tem um radical, que é o que vai variar de um aminoácido para o outro, e tem um hidrogênio. Esse é o aminoácido, tá? então Como é que a gente pode ter esse aminoácido? Que é de fonte? Pode vir da nossa alimentação, como carnes, ovos, e assim por diante. A gente come proteína, faz a digestão, e essa digestão a gente absorve na forma de aminoácido, que é a partícula menor. Ou pode vir do nosso corpo. Algumas vezes o nosso corpo pode utilizar o aminoácido como fonte de energia, que está exemplo no nosso músculo. Lembrando que carboidrato é a primeira fonte, lipídio é a segunda fonte, aminoácido vai ser a terceira fonte. Quando o nosso corpo está quase sem carboidrato, sem lipídio, ele vai utilizar o aminoácido como fonte de energia, tá, galera? Então, os aminoácidos que entram no nosso corpo, principalmente pela nossa dieta, pela nossa alimentação, eles têm que ser logo transformados em alguma coisa. Eles podem ser usados para produzir o quê, Kennedy? Outros aminoácidos. Então, geralmente, podem ser para produzir proteínas que vão formar estruturas no nosso corpo. Podem ser utilizados para produzir nucleotídeos, não o aminoácido em si, tá, galera? Mas o nitrogênio do aminoácido, uma vez que os nucleotídeos são formados por bases nitrogenadas. Não esquece disso, adenina, timina, guanina. Então, galera, quando eu uso o aminoácido para produzir outros aminoácidos e nucleotídeos, continua com grupo porque continua tendo nitrogênio. Porém, o aminoácido também, olha, aí é a questão, galera, que linda da bioquímica. Porém, o aminoácido também, saindo da frente aqui do quadro, ele pode ser utilizado para produzir glicose, ele pode ser utilizado para produzir ácido graxo, lembra que forma lipídios, e ele pode ser utilizado também como energia, ou seja, oxidado para produzir ATP. Porém, o aminoácido, para ser utilizado para produzir glicose, ácido graxo e para ser oxidado, ele não pode ser utilizado com o um grupamento amina. Então, ele perde esse grupo amina. Isso aí é a questão. Quando ele perde esse grupo amina, é aí que é produzida a amônia do nosso corpo, tá? Deixa eu ver se eu entendi com calma isso. Eu tenho aqui o aminoácido, tá? E o aminoácido, só mostrar para vocês que em muitas provas... Mostra a parte iônica do aminoácido. A parte iônica do aminoácido, galera, é mais ou menos assim, tá? Ah, Kennedy, tá errado isso aqui. NH3 tá errado, não. É porque o um aminoácido no nosso corpo ele está circulando como um íon, tá galera? Então eu estou mostrando aqui a parte iônica. De novo, o aminoácido ele pode ser utilizado, deixa eu mostrar aqui para vocês para formar glicose. Ele pode ser utilizado para formar ácido graxo. Ele pode ser formado para ser oxidado, para produzir ATP no nosso metabolismo. Porém, para ele ser utilizado para produzir esses três caras aqui, ele vai ter que perder esse grupamento amina. Ele tem que perder esse grupamento amina. Então, bora colocar aqui. Ele perde esse grupamento amina. Perde. Porém, quando ele perde esse grupamento amina ele no nosso corpo vai virar o que a gente chama de amônia. Lembrando, galera, a gente está trabalhando com íons. No nosso corpo não é amônia em si que circula, mas quem circula é o NH4, tá? NH4 mais é o íon amônio. Se o teu professor colocar NH3 e ele considerar, não tem problema. Lembrando que esse íon amônio aqui, ele é muito tóxico pra gente. É por isso que o nosso corpo vai ter que transformar esse e o amônia em o que? Em ureia. E essa transformação em ureia, a gente dá o um nome, a gente chama de ciclo da ureia, tá? O que a gente vai estudar, Kennedy, nessa videoaula, basicamente, hoje? A gente vai estudar a transformação do aminoácido em glicose, em ácido graxo e oxidado? Não. O que a gente vai estudar nessa aula de hoje é como esse grupamento amina se transforma em íon um amônio e como esse íon amônio se transforma em ureia. Tudo bem? Saindo da frente para você copiar. Agora, galera, a gente vai estudar com calma. Primeiro, a gente vai estudar... Como é que esse grupamento amina do aminoácido vai se transformar em íon amônio? Como eu falei para vocês, um amônia. E depois a gente vai ver como é que esse íon amônio vai se transformar em ureia. Lembrando, galera, que a transformação do grupamento amina do aminoácido, retirada dele, para transformar em íon amônio, a gente chama de oxidação de aminoácido. É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu vou oxidar, eu vou quebrar... O aminoácido, tá? E depois, em outro quadro, eu vou mostrar pra vocês como acontece a transformação da amônia em ureia. Transformação da amônia em ureia, a gente chama isso de ciclo da ureia. Agora, cuidado. Aqui nesse quadro, a gente não precisa ficar com medo, porque tem muitos termos e tem muito é, é, estrutura química, que é importante. Eu vou mostrar porque eu quero preparar para vocês para todos os tipos de faculdade, tá, galera? Você tem que estar num nível bem elevado. Só que eu vou mostrar com calma. Se você tiver dificuldade, volta o vídeo, galera. Então, esse é o legal da internet. Você pode parar, você pode assistir com mais calma, você pode colocar numa velocidade mais baixa. Então, é interessante você anotar esse esquema aqui que eu estou mostrando aqui no quadro para vocês, tá? Então, anota que já vai ser o esquema para você estudar. Anote, galera, que te assimila melhor. Primeiro, deixa eu entender isso, Kennedy. Primeiro, onde acontece normalmente esse processo? Normalmente, no fígado em células chamadas de hepatócitos. Então lembra, hepato vem de fígado. Toda vez que você escutar o termo hepato, é fígado. E tem um processo que acontece fora da mitocôndria, que a gente chama de citosol, fora da mitocôndria, e tem outros processos que acontecem dentro da mitocôndria, numa região que a gente chama de matriz mitocondrial. Eu tentei desenhar aqui, galera, a membrana da mitocôndria, lembrando que ela tem uma membrana externa, ela tem uma membrana interna a crista, e ela tem uma matriz mitocondrial. Então, só para você entender onde acontece cada processo. Primeira coisa que a gente vai fazer, lembra, a gente vai ter que pegar um aminoácido, olha o aminoácido aqui, ácido, grupamento amina, e a primeira coisa que eu tenho que fazer é retirar esse grupamento amina dele. Na verdade, o aminoácido não vai perder só o grupamento amina, ele vai perder a amina e um hidrogênio. O que, que vai acontecer? Eu vou pegar esses dois aqui e eu vou transferir para uma substância que é encontrada normalmente já no citosol, ou seja, fora da mitocôndria, uma substância chamada de alfa-cetoglutarato, tá galera? Repete comigo, qual é o nome? Alfa-cetoglutarato, tá? importante a gente repetir. Ela geralmente vem do metabolismo do ciclo de Krebs lá, que a gente vai ver depois, tá? Então eu vou pegar e vou transferir para ela. Ela também, por sua vez, vai pegar esse oxigênio e vai transferir para o aminoácido, na porção que ele perdeu. Olha que interessante. Galera, primeiro aqui, bora olhar para o aminoácido. Se o aminoácido, ele perdeu o hidrogênio e o grupamento amina, concorda comigo que ele vai ficar só com esses três aqui. Olha esses três aqui, olha. Se ele vai ganhar um hidrogênio, hidrogênio não, um oxigênio que vem daqui, ganhou um oxigênio, vai formar essa estrutura. Como é o nome dessa estrutura? Cetoácido, ou em prova, alfa-cetoácido. Galera, esse alfa-cetoácido, agora ele já está preparado para entrar no metabolismo, tá? Ser oxidado. Lembra que eu falei pra vocês? Para virar glicose, para virar ácido graxo, ou para ser oxidado, tem que perder esse grupamento amina. Ele perdeu já o grupamento amina e ganhou aqui um oxigênio. Virou aqui um alfa-cetoácido. Por sua vez, galera, como eu transferi isso aqui para o alfa-cetoglutarato, ele não perdeu o hidrogênio? Nessa. olha... Mesma coisa, olha, mesma coisa aqui em cima, só mudou bem aqui. Ele vai receber um hidrogênio e um grupamento amina que veio do aminoácido. E ele vai virar outra substância. Qual é o nome dela? Glutamato. Toda vez que ocorre transferência de um grupamento amina para outra substância, a gente dá um nome para essa reação. A gente chama isso de transaminação. Então anota do outro lado. De novo, Kennedy, o aminoácido, ele vai doar esse hidrogênio e esse grupamento amina para o alfa-cetoglutarato, que vai virar, por sua vez, o glutamato, virou aqui, olha, estou mostrando onde foi mudado, tá, galera? E o nome desse processo é chamado de transaminação. O aminoácido também, ele ganhou alguma coisa, ele ganhou o oxigênio. Ao ganhar o oxigênio, ele virou uma estrutura cetoácida, que esse alfa-cetoácido vai fazer parte do metabolismo. Agora eu não vou mostrar para vocês o que vai acontecer com esse cetoácido, pode ser em outra aula. Eu vou mostrar para vocês agora a continuação desse processo do glutamato. Galera, agora que o glutamato ele tem um, um grupamento amina, ele vai poder entrar, virou glutamato, ele vai poder entrar na mitocôndria. Então o glutamato que entra na mitocôndria, ao entrar dentro da mitocôndria, pode acontecer duas coisas com ele. Pode acontecer, de novo, uma transaminação, tá? Que é a transferência, ou seja, ele vai... Galera, transaminação vem de transferir. Já é transferir alguma coisa, outra transferência. Ou pode acontecer outro processo que é a desaminação. Desaminar é retirar um grupamento amina e não transferir, tá? Bora primeiro entender a transaminação. Olha, o glutamato, então, ele vai entrar na mitocôndria... E ele pode reagir, interagir, no caso, com uma substância chamada de oxalacetato. Ele vem também do ciclo de Krebs. Ele pode vir do ciclo de Krebs. Na verdade, está muito interligado tudo isso aqui com o ciclo de Krebs, tá? Galera, bora tentar só entender o que é a transaminação. A transaminação, se você entendeu lá em cima, você vai entender aqui. É só trocar. Eu tenho que trocar, transferir de um para outro. O que, que esse cara vai oferecer aqui? O amina... O hidrogênio, só que ele já está aqui dentro. O que, que esse oxalacetato ele vai oferecer? Esse oxigênio... Ah, Kennedy, é muito parecido com o que aconteceu lá em cima. Sim. Ao transferir, olha o que vai acontecer. Se eu pegar esse oxigênio e transferir para o glutamato, concorda comigo que ele volta o que era antes? Volta. Vai voltar a ser alfa-cetoglutarato. Aí ele vai poder voltar e ser reciclado. Volta a ser o que é antes. Se eu pegar esse cara aqui, que é o hidrogênio... E o grupamento amina e colocar bem aqui, olha, bora colocar bem aqui, ó, coloquei bem aqui nesse carbono. É a mesma coisa do oxalacetato, eu só tirei o oxigênio e incluí o hidrogênio e o grupamento amina. Ele vira uma substância chamada de aspartato. O que vai me interessar aqui, o que é mais importante aqui, se o teu professor perguntar em prova, é a produção do alfa-cetoglutarato? Não. É a produção do aspartato. Porque o aspartato, galera, ele vai me ajudar a produzir ureia. Então, todo esse processo aqui, o objetivo foi o quê? Produzir aspartato. Lembrando, o aspartato ele é produzido por uma transaminação, que é essa transferência. Também, glutamato, ele pode sofrer outra coisa, que é o que a gente chama de desaminação oxidativa. O que, que vai acontecer? Vai entrar agora substâncias carregadoras de hidrogênios elétricos, chamados de NAD e NADP+, tá? NAD+, NADP+. Engraçado, a enzima, que eu vou mostrar daqui a pouco, ela pode usar tanto o NAD+, como o NADP+, não tem problema. E a água também, tá, galera? O que, que vai acontecer? Esse glutamato aqui, ele vai também, galera, o que que vai acontecer aqui? Ele vai trocar e vai perder esse grupamento amina. Como assim, Kennedy? Tá vendo esse oxigênio aqui da água, esse oxigênio bem aqui? Esse oxigênio vai ficar no lugar aqui dessa região, desse carbono bem aqui. Ah, Kennedy, por que sempre acontece nesse carbono a reação? Porque esse é o carbono alfa, tá, galera? É o carbono alfa aqui dessa substância. Então eu vou incluir um oxigênio se ele te perguntar de onde é que vem, de onde é que surge o oxigênio aqui, desse lado aqui na desaminação, você vai dizer que é da água. É claro, a água é o único que tem oxigênio aqui. Vem da água e vai virar, lembrando, se inserir um oxigênio e tirar o hidrogênio e a amina, vai virar de novo o alfa-cetoglutarato. Que vai, esse alfa-cetoglutarato pode voltar de novo para o processo. Lembrando, o objetivo foi produzir ele? Não. Olha aqui qual é o objetivo. Galera... Como eu tiro um grupamento amina e eu não transferi para nenhum lugar esse grupamento amina, eu só tirei, a gente chama isso aqui de desaminação. E como eu quebrei, quebrar, biologicamente falando, é como se fosse oxidar. Por isso que o nome é chamado de desaminação oxidativa. Então, eu não transferi para nenhum lugar, por isso que não é transaminação. É, sim, desaminação. E o que, que vai acontecer? Esse, a, esse grupamento amina vai se unir com hidrogênio, e vai virar o íon amônio, tá? Vira o um íon amônio. O NAD, por sua vez, captura alguns hidrogênios que sobraram, principalmente da água, aqui, olha, hidrogênio, sobraram, e ele fica com ele, tá, galera? Então aqui, não esquece, o que, que você tem que saber basicamente em prova? Que o glutamato, quando entra aqui na mitocôndria, por transaminação, ele produz aspartato e também o alfa-cetaglutarato, e por desaminação, ele produz o alfa-cetaglutarato e Amônio. Lembra pra mim, galera, o que, que eu posso, se eu fosse professor, o que, que eu cobraria em prova? Como é que o íon amônio ele é formado? E onde ele é formado? Dentro da mitocôndria, na matriz mitocondrial. E ele é formado por um processo chamado de desaminação oxidativa. Saindo da frente pra você anotar. Pra você que se assustou achando que eu não ia mostrar as enzimas, calma. Esse esquema que eu vou mostrar agora, galera, já bate um print disso aqui, ou anota aí. Pode ser também um esquema que você pode fazer no seu caderno, tá? sem ser aquele anterior. Além de colocar as enzimas, esse esquema não tem a parte química. Então, se você, sei lá, na faculdade, o professor não mostrou a parte química, ele só quer saber o nome, você pode anotar esse esquema, que ele está mais simplificado. Então, olha, só recapitulando, mostrando as enzimas para vocês. Então, olha, o aminoácido, eu vou tirar o grupamento amina dele, vou dar para o alfa-cetoglutarato, e esse alfa-cetoglutarato vai virar o glutamato. Lembrando qual é o nome desse processo aqui, é chamado de transaminação. Qual é a enzima que vai fazer isso, Kennedy? Elas são chamadas de transaminases ou aminotransferases, tá, galera? E a maioria delas que estão aqui no citosol, elas são enzimas alostéricas. O que é dizer enzima alostérica, Kennedy? É uma enzima que ela pode mudar a conformação dela espacial a partir de uma substância que a gente chama de grupo prostético. O que é esse grupo? Quem quiser, você pode assistir a minha au aula de enzima que eu vou deixar no card aqui. O grupo prostético, galera, é uma substância que é uma parte não proteica. Nesse caso aqui, essa substância, ela deriva da vitamina B6. Olha que legal. Então, a enzima tem uma parte proteica, tá? E tem uma parte não proteica, que pode ser chamada de coenzima. É o grupo prostético. Essa substância aqui, que deriva da vitamina B6, ela é chamada também de PLP. Também chamada em prova de piridoxal fosfato. Tudo bem? Só para saber se o teu professor for mais específico. O glutamato, por sua vez, ele vai sair do citosol, vai entrar na mitocôndria, na matriz mitocondrial. E lembrando que ele tem dois processos. Ou ele pode interagir com oxalacetato, tá? Em uma transaminação também. E esse oxilacetato, a partir da interação deles dois, vai produzir o alfa-cetoglutarato, lembra? E o que a gente quer que é o aspartato. Só que vai ter uma enzima também que vai fazer isso. Qual é o nome dela? Aspartato-aminotransferase, tá? Transferase porque é uma transaminação. Também esse glutamato, lembrando, ele pode se unir com... Ter a reação com o NAD ou NAD NADP, só coloquei o NAD aqui, e a água... E ter como produto final também o alfa acetoglutarato e amônia, ou e o amônio, que a gente quer, né, galera? Lembrando que o nosso objetivo final é o amônio e o aspartato. Tem uma enzima que vai fazer essa desaminação? Sim, é chamado de glutamato desidrogenase, beleza? Uma vez também que vai ser retirado é, hidrogênio dessa substância. Então, saindo da frente pra você, bater um print. Agora, calma. Antes de eu mostrar o ciclo da ureia para vocês, eu vou mostrar como a amônia se comporta fora do fígado. Como assim, Kennedy? Todo aquele processo que eu mostrei pra vocês é a formação da amônia no fígado. Agora, a amônia, vocês sabem que ela é altamente tóxica. Logo, no fígado, ela vai ser transformada em ureia, que não vai ser uma substância tão tóxica assim. Mas, Kennedy, e quando a amônia ela é formada fora do fígado? Ela pode ser formada? Pode, galera. Olha como o corpo é inteligente, galera. Quando a amônia, ou o íon amônio, é formado fora do fígado, não tem como ficar na, em um tecido, galera, não tem como, porque é altamente tóxico, e nem tem como ser transportado pelo sangue. Eu quero que você anote isso que eu vou falar agora. Quando a amônia ela é formada fora do fígado, ela se une com uma substância chamada de glutamato, que eu já até apresentei para vocês. A amônia se unindo com o glutamato vira uma substância chamada de glutamina. E é essa glutamina que vai transportar a amônia pela corrente sanguínea. Traduzindo... A glutamina é a forma de transporte da amônia pela corrente sanguínea de uma maneira não tóxica. Então, dessa forma, eu consigo trazer a amônia de um tecido externo até o fígado sem comprometer outras regiões. Essa glutamina chegando no fígado, ela vai se transformar em glutamato e amônia, tá? E, nessa maneira, esse glutamato e amônia vão ser processados até a ureia. Algumas vezes, também, essa glutamina, ela pode ir direto para o rim, Lá, indo direto o rim, não vai se transformar em ureia. Acaba se transformando em amônia e é dessa forma que o nosso corpo libera é, algumas quantidades, pequenas quantidades de amônia. Acaba liberando diretamente, tá? Mas eu queria mostrar para vocês na forma de esquema. Dá uma olhada para esse quadro aqui, galera. Então, olha, primeiro só para esse quadro aqui, tá? Amônia fora do fígado. Amônia fora do fígado, tudo vai começar com o glutamato. Vou mostrar de maneira química, você pode anotar ou não, tá? O glutamato. Primeiro, esse glutamato, ele vai, ele vai receber um fósforo, tá? Ele recebe a partir de um ATP. Então, o um ATP vai doar um fósforo para ele. Quando esse glutamato recebe um fósforo, ele vira uma substância chamada de glutamilfosfato. É esse glutamilfosfato agora que pode se unir com o amônio. Muitas vezes, em prova, diz, na verdade, amônia ou amônio que se liga diretamente ao glutamato. Não, na verdade, é diretamente ao fosfato. A união dessa amônia aqui no glutamil fosfato faz o glutamil fosfato perder esse fósforo e ganhar essa substância nitrogenada, virando a glutamina. Não sei se você percebeu, é essa forma que eu vou ter de transportar a amônia por todo o corpo. Agora, Kennedy, a glutamina é a única forma de transporte da amônia de uma forma não tóxica pelo sangue? Não. Existe também a alanina, Enquanto que a glutamina é a união do glutamato mais amônia, a alanina é a união do piruvato mais amônia, tá? Como é que funciona isso? Isso aqui é num ciclo que a gente chama de ciclo da glicose alanina. É basicamente assim, galera. Por que o nome é glicose alanina? A glicose, eu acho que você já sabe, se você já estudou lá a glicólise, lá na respiração celular, se não, é, vá lá no YouTube, que eu tenho lá um vídeo falando sobre isso. A glicose, galera, ela pode ser quebrada em piruvato, metabolismo da glicose, piruvato. Esse piruvato, é claro, pode participar ainda mais do metabolismo ou ele pode capturar amônia. Ao capturar amônia, esse piruvato, ele vira alanina. E é essa alanina que pode transportar também amônia pelo sangue até o fígado. Kennedy, como é que isso... É processado. Bora com calma. Vou mostrar essa parte que nem cai muitas vezes, o professor não cobra tanto, mas eu vou mostrar, olha, com calminha. O aminoácido, ele vai ser metabolizado. E lembra que o aminoácido, ele acaba doando um grupo, tá? Amina para uma substância chamada de alfa-cetoglutarato. A gente até falou anteriormente. Esse alfa-cetoglutarato, ao receber esse grupamento amina, vira o glutamato, tá? O glutamato tem a substância amina. É o glutamato que vai doar essa amônia para o piruvato, tá? Depois ele volta a ser o que ele era anteriormente. Traduzindo, o piruvato mais amônia vira alanina, tá? A alanina, galera, então ela vai pelo sangue até o fígado. Então imagina que isso aqui é o fígado, tá? O que, que vai acontecer? Lá no fígado, a alanina, lembrando que é alanina, piruvato mais a amônia. A alanina vai liberar amônia. Claro, se ela liberar amônia, já que ela é piruvato mais amônia, ela vai se transformar em piruvato, tá? Ela vai liberar amônia, para quem ela libera amônia? Pro alfa, cetoglutarato. Ele adora receber amônia. Quando ele recebe amônia, ele vira o glutamato. Lembra daquela cascata lá no fígado que eu mostrei pra vocês? Que vai virar amônia de novo e vai virar ureia. Que legal. Então é uma forma de transporte da amônia. Porém, tem outra coisa que é interessante, olha. Quando vira o piruvato... No fígado, o piruvato pode se transformar em glicose, Kennedy, é sério? Pode, num processo que a gente chama de gliconeogênese, que eu posso, em outra aula, mostrar pra vocês. Essa glicose, por sua vez, ela é transportada pelo sangue também e pode voltar para o músculo. Por isso que a gente dá o nome de ciclo da glicose alanina. Alguém pode me perguntar aqui, com toda a calma do mundo, galera, é... Kennedy, é... Pra que existe a alanina se a glutamina já transporta? E a glutamina está presente também é, em células do músculo. Pra que existe a alanina? Eu não sei se você percebeu, o papel da alanina aqui, galera, não é apenas transportar amônia. É tirar a amônia do músculo ali, de uma substância que não é do fígado, para ser eliminado? Sim, mas o papel dela não é só esse. O papel da alanina também é transporte de piruvato. E ao transportar o piruvato, não sei se você percebeu, eu consigo fabricar mais glicose. Dessa forma, galera, a glicose ela é quebrada. Aqui, galera, na quebra da glicose, produz ATP, olha. Principalmente um saldo, um saldo, na verdade, de dois ATPs. Ocorre produção de ATP. E esse piruvato que sobra, eu posso mandar de novo pro fígado, produzir outra glicose e fica produzindo ATP. É como se um músculo falasse assim, Ei, o piruvato que sobrou... Vai lá pro fígado, deixa o fígado fazer a glicose depois manda pra mim. Dessa forma, o músculo, ele só gasta ATP, ele só usa na forma de energia. Ele não se preocupa em produzir glicose. Quem é que se preocupa em produzir glicose? É o fígado e fica nesse ciclo aqui. Como é o nome do ciclo? Ciclo glicose alanina. Saindo da frente, para você bater um print. Agora para estudar o ciclo da ureia, galera, eu vou mostrar para vocês aqui de maneira mais complexa, mostrando a estrutura química, não precisa se assustar, tá? Depois eu vou mostrar de maneira mais simplificada, só com os nomes, mostrando também as enzimas, tá? Você vai perceber que no ciclo da ureia, basicamente, galera, é a união de substâncias, eu vou somar substâncias, ou corte de substância. Então é bem simples, tá? Lembra que lá na oxidação do aminoácido, lá no final, lembra, lá no fígado, o que, que eu produzi? O íon amônia e uma substância chamada de aspartato. Agora eu vou utilizar os dois para a produção da ureia. Dá uma olhada pra cá, vou sair da frente, pra você bater o print, parar esse vídeo. quiser anotar, pode anotar, mostrando as substâncias químicas. Depois eu vou mostrar só colocando o nome. Tudo vai começar com íon amônio, aqui dentro da mitocôndria, que está dentro, aqui é fora, citosol. O íon amônio tá? vai se unir com uma substância que é o gás carbônico, a forma iônica do gás carbônico é o íon bicarbonato. Tem professor que pode mostrar amônio com íon bicarbonato, tem professor que pode mostrar amônia com gás carbônico, tanto faz. Esses dois caras aqui, eles vão interagir e vão utilizar dois ATPs. Um ATP é utilizado como fonte de energia e o outro ATP vai utilizar o fósforo dele como estrutura. E ao unir tudo isso aqui, vai formar uma estrutura chamada de carbonoil fosfato. Qual é o nome, Kennedy? Carbonoil fosfato. Tudo bem? O que, que vai acontecer, galera? Esse carbonoil fosfato ele vai se unir com outra substância chamada de ornitina. Então, tem uma substância chamada de. Como eu falei, galera. Aqui no ciclo da ureia, é só pensar em unir ou quebrar. Sempre vai ser ou união ou vai ser basicamente quebra. O que, é que vai acontecer aqui, olha? Tá vendo a ornitina aqui, olha? A ornitina. Eu vou pegar esse carbonoil e eu vou só unir tudo com a ornitina, tá? É a única coisa que vai acontecer. Eu vou acabar perdendo esse fosfato. Não sei se você percebeu, mas a união do carbonoil com a ornitina... Forma uma substância chamada de citrulina. O que é a citrulina, Kennedy? Se você for perceber, essa estrutura bem aqui é toda ornitina. Olha aqui, olha embaixo. E esse pedacinho bem aqui é do carbomoyl, com exceção do fosfato. Então eu só uni os dois e virou a citrulina. A citrulina, por sua vez, é a substância que vai sair da mitocôndria e vai lá para o citosol. A citrulina, aqui no citosol, ela vai se unir com outra substância, chamada de aspartato. Lembrando, galera, como eu falei, é basicamente só a união de tudo, eu só vou agregando coisas. Lembra do aspartato? O aspartato que foi produzido lá, que eu mostrei na oxidação do aminoácido, tá? E ele migra também o citosol, olha o aspartato aqui. E a união da citrulina com o aspartato vira outra substância, que é essa aqui gigante, olha... Ah, Kennedy, o que é essa substância gigante? Se você for ver, essa estrutura até aqui, galera, é tudo isso aqui, é a citrulina, tá? E essa substância aqui em cima é o aspartato. Eu só estou fazendo até agora só um ninho, tá? Como é o nome de toda essa estrutura aqui, é chamado de arginino succinato. Qual é o nome? Arginino succinato. Só que para a produção dele, eu usei também ATP. Mas olha que interessante. Esse ATP que é utilizado aqui, eu não utilizei apenas um fósforo, eu utilizei dois fósforos. Por isso que muitas vezes é contabilizado pelo teu, pelo teu professor como dois ATPs. Por quê? Porque eu utilizei dois fósforos. Por isso que ele virou é, AMP. Então muita gente fala que no ciclo da ureia são utilizados quatro ATPs. Tem gente que não entende por quê? Porque são dois daqui e dois daqui, na verdade, não são dois ATPs, mas são utilizados Dois fósforos, tá? O que, que vai acontecer? Bora prosseguir? Esse arginino é, succinato, tá vendo essa parte de cima que ele ganhou? Ele vai perder. Quando ele perde essa parte de cima, essa parte de cima ela vai ser chamada de fumarato. Vai ser perdido. Esse fumarato vai lá depois pro ciclo de Krebs, vou mostrar pra vocês. Ele vai ser perdido. E ao perder, galera, eu vou formar uma estrutura chamada de arginina. Então deixa eu ver se eu entendi. O arginino succinato. Perdeu essa estrutura aqui de cima, que ficou na forma de fumarato e virou uma estrutura chamada de arginina. Não sei se você percebeu, mas a arginina, bem aqui, olha, esse pedacinho que sobrou, vai ser a ureia. Vai ser a ureia. A arginina, basicamente, ela vai ganhar água, tá? E ela, ao ganhar água, ela vai ser quebrada, bem aqui. E ao ser quebrada bem aqui, a arginina, se eu quebrar bem aqui, volta a ser ornitina e acaba liberando o que a gente chama de ureia. E a ureia, ela vai sair depois na nossa excreção, quem vai filtrar o nosso sangue, vai ser o rim, tá? Virando ornitina de novo, todo esse processo vai acontecer de novo. Galera, não sei se você percebeu, mas esse processo ele é cíclico. Por isso que o nome daqui é chamado de ciclo da ureia ou ciclo da ornitina. Por quê? Começa a com ornitina, e, e termina com a ornitina. Beleza? Então, olha pra cá e bate um print. Agora, Kennedy, na minha faculdade, o professor só cobra o um nome e a enzima. Não tem problema. Então, vai servir pra você esse segundo quadro aqui que você tem que bater um print. Deixa eu sair da frente, galera. Então, sempre ajudando vocês, tá? Então, bata um print, copie. Bora ver com toda a calma do mundo? Olha, isso aqui vai ser a mitocôndria. Aqui, a parte de baixo é a matriz dentro da mitocôndria. E aqui é o citosol, tá, galera? Tudo vai começar com o ciclo da ureia, lembrando que é o ciclo da ureia, apenas com o nome e com a enzima, tá? Eu vou ter amônio e o bicarbonato ou o teu professor pode colocar amônia e gás carbônico. Lembrando, vai utilizar dois ATPs, cada ATP eu vou utilizar um fósforo, por isso que vai virar adenosina difosfato, era trifosfato, então um fósforo de cada um. Lembrando que um ATP, a gente vai utilizar o fósforo dele para a energia... E do outro ATP, o fósforo, é para fazer parte do carbamoil fosfato, tá, galera? Como é o nome da enzima se ele cobrar? É chamado de carbamoil fosfato citentase 1, beleza? O carbamoil fosfato, aqui dentro da matriz, dentro da mitocôndria, vai se unir com a ornitina. Vai perder fósforo, como eu já falei pra vocês, ele ganhou, perdeu o fósforo. E vai virar citrulina. Qual é o nome da enzima que faz esse processo? É chamado de carbamoil transferase, ou também pode ser chamado de carbomoil trans... Olha, galera, já tem um nome, transcarbomoyl, lembra de carbomoil? Ase. geralmente o nome de enzima termina com ase. então, transcarbomoylase, não tem como errar, se for uma prova de marcar, se for uma prova discursiva, você tem que saber, tá? Vai virar a citrulina. A citrulina, ela vai ser formada, então, aqui dentro da mitocôndria, e vai migrar para o citosol, aqui essa parte. A citrulina... Ela vai se unir com o aspartato, lembrando que o aspartato ele foi produzido dentro da mitocôndria e ele vai migrar também para o citosol. A união da citrulina com o aspartato vai formar uma substância chamada de argininosuccinato. succinato. Fala comigo o nome, galera. Arginino succinato. Kennedy, vai gastar ATP? Vai. Só que lembra que esse ATP, qual é o diferencial dele? Em vez de eu gastar só um fósforo, eu vou gastar dois fósforos. Então, em vez de produzir a partir de um ATP adenosina de fosfato vai virar monofosfato, porque foi gastado dois fósforos. Qual é o nome da enzima? É chamado de arginino succinato sintetase. Beleza? Esse arginino succinato ele vai perder um pedaço, como eu mostrei pra vocês, e esse pedaço que ele perde vai virar uma substância chamada de fumarato. O fumarato ele vai ser importante lá no ciclo de Krebs. Já vou mostrar pra vocês, tá, galera? O nome da enzima é que vai fazer esse processo de liberar o fumarato e virar arginina, porque quando o arginino-succinato perde o fumarato, vira a arginina, é chamado de arginino-succinato liase, ou arginino-succinase. Eu tô colocando aqui o nome das enzimas, tá, galera? Virou a arginina. A arginina, lembra? Ela pode também perder um pedaço dela. É... E se unir com a água. Qual é o nome da enzima que faz isso? A arginase. Ao perder um pedaço dela, vira ureia. Completou o que a gente chama de ciclo da ureia. Porém, galera, como é ciclo, vai ter que voltar. A arginina, quando perde um pedaço que vai virar ureia, volta a ser ornitina. Por isso que o nome do ciclo também é chamado de ciclo da Ornitina? Tem gente que chama de ciclo da ornitina citrulina, ou ciclo da ureia. Não tem problema, saindo da frente para você bater um print maroto. Em 1932, Hans Krebs descobre o ciclo da ureia. Posteriormente, ele vai descobrir o que a gente chama de ciclo de Krebs, der é o nome dele, ou ciclo do ácido cítrico. Hoje a gente sabe que o ciclo da ureia está intimamente conectado ao ciclo de Krebs, é o que a gente chama de bicicleta de Krebs. Dá uma olhada aí na tela, galera. É só para você analisar, e se teu professor cobrar em prova, existe sim conexão. Se você for perceber aí nessa figura que foi tirada do Lehninger, tá? Um livro muito bacana, já falei para vocês. Eu tenho a mitocôndria, o ciclo do ácido cítrico, também é chamado de ciclo de Krebs, eu tenho uma aula para falar sobre isso, tá? É acontece dentro da matriz da mitocôndria. E o ciclo da ureia, como eu já falei para vocês, uma parte acontece dentro da mitocôndria e uma parte acontece fora da mitocôndria. Quenas é de onde é que está a conexão entre esse ciclo? Galera, olha aí o ciclo do ácido cítrico de Krebs. Ele libera uma substância chamada de oxalacetato. Eu já falei para vocês lá é, do oxalacetato, é, na oxidação de aminoácido. Esse oxalacetato, lembra, ele vai se unir com o glutamato... E vai virar o aspartato. O aspartato que vai ser importante para a, o ciclo da ureia. Esse aspartato, lembrando, ele vai ser formado dentro da mitocôndria. Ele vai sair dentro da mitocôndria, vai para o citos, citosol. O aspartato vai se unir com a citrulina, aí já faz parte do ciclo da ureia. Aspartato mais citrulina vira o arginino-succinato. Eu falei pra vocês... O arginino succinato, lembra, galera, ele quebra um pedaço dele e libera o fumarato. E também vai liberar arginina. Esse fumarato, por sua vez, acompanha aí, vai virar malato. É o malato que vai entrar na mitocôndria de novo e participar do ciclo de Krebs. Assim o malato vai virar o oxalacetato e assim vai ficando essa conexão. Ou seja, de certa forma, um está ajudando o outro. É por isso que a gente chama de bicicleta. De Krebs. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, ele está bem completo de coração. Se eu ajudar apenas 1% na sua faculdade, eu já vou ficar muito feliz. Agora galera, não esquece de se inscrever no canal aqui no lado, acompanhar mais vídeos aqui no lado e se você quiser baixar algumas apostilas, entra aqui no meu site. Aguardo vocês na próxima aula.